Então, por exemplo, eu lembro que muitos alunos chegaram pra mim e falaram: Nossa, Max, eu, quando eu estou conversando, eu até começo bem, só que aí quando eu vejo que tem uma palavra que eu não sei, aí eu travo. Mas assim, por que você não sabe a palavra? Na verdade, ela estava traduzindo do português o inglês. Chega uma palavra que ela não sabe, mas ela quer usar aquela palavra. É claro que vai travar. Usa né? outras Exatamente, sinônimo. usa um sinônimo ou uhum. simplifica, não usa aquela, né? Termina, sem, se, se for, claro, muito mais complexa não usa. Tenta simplificar é. o máximo que você puder, né? Então, isso ajuda bastante. Então, esse lance da tradução também, né? De ficar traduzindo em português para depois passar pro inglês, tira o teu automatismo. E atrapalha na fluência, né? Muito, muito. muito exatamente. Ficar, exatamente, né? Ah, tô traduzindo do português para depois passar pro inglês, então o automatismo vai zero, assim. É, então, é, esse é o problema né, de, de traduzir Então, o ideal também é aprender frase fixa né, Que a gente está comentando Então, você aprende a frase fixa né, Por exemplo, a coisa mais simples do mundo é, De você pedir, por exemplo Você vai pedir alguma coisa no McDonald's uhum. Can I have? E aí você substitui né? Que aí seria uma frase semi-fixa Vamos yeah. dizer assim, né? Eu comecinho Can I have? Eu acho e acho uma, uma bem importante também é, que eu me travava muito quando você escolheu. Ok, I'll go for that. I'll go for that, I'll go for it. Yeah. I'll have that. Eu falei pro pro ele pediu pra mim o ele tava querendo fazer aula particular. E aí eu falei, velho, você tá muito enganado se você acha que você vai aprender nessa uma hora por semana, duas horas por semana. Yeah, eu nunca Você vai, O professor vai te dar a direção. Exatamente. Né? Durante o dia. Fora da aula que você vai aprender. Exatamente. O que você vai estudar, o que você vai ficar repetindo, o que você vai ficar mentalizando. Exatamente. É assim que você vai aprender. É aquilo, o professor é um facilitador. É, né? Ele vai te mostrar o caminho. É o que eu falo, toda vez que os meus alunos começam, assim, eu sempre falo para eles. Qual que é o meu objetivo? O meu objetivo como professor é te deixar independente. Então, eu não quero que você fica comigo um milhão de anos. Pra mim, não é interessante. Tem muita gente que quer ficar te enrolando eterno pra você ficar com ele. Mas eu sempre Pagueiro. quero, cara, eu quero te deixar independente. quero que um dia chegue pra mim e fale, Max, cara, muito obrigado, muito show de bola, gostei bastante das aulas, foi muito legal. Agora eu tenho todas as ferramentas que eu preciso, tenho todas as estratégias que você me ajudou a, desenvolve a desenvolver sozinho. e agora eu vou desenvolver sozinho. E claro, se precisar de alguma coisa, me dá um toquezinho. Entendeu? Então é. assim, isso pra mim é, é missão cumprida. É. Entendeu? Não é ficar com o cara muito tempo. É claro que depende muito do ritmo do aluno, né? Nas aulas particulares você segue o ritmo do aluno uhum. Então tem alunos claro, de ritmos diferentes Que tem um pouco mais de dificuldade né? Outros que, que tem mais facilidade Que pegam de uma forma diferente né? Que geram conteúdo é, Fora da aula né? yeah. E é isso que eu falo para eles Essa é uma razão do nome das minhas aulas ser é 2.0 Private classes Porque eu sempre falo para o aluno gerar conteúdo Fora, durante é, é, o trabalho né? Onde ele estiver Max, hoje eu estava passando em tal lugar E eu vi isso, cara O que, que é isso? Legal, vamos analisar o contexto. Onde você viu? Tal lugar. Por que, que você acha que você viu? Poxa, é legal, verdade, cara. E o cara mata, é legal, cara. Né? Então, essas coisas são interessantes. Legal. E é legal você formar alunos que são é, aprendizes ativos, vamos dizer assim, né? São uns ativos que realmente participam, não são passivos. Né? Eu estou lá, eu liguei meu computador e estou esperando o que falar. O que ele falar eu faço. Ok, isso é legal. Uhum. Só que é muito legal você questionar proatividade. Exatamente, né? Desmistificamos a parte de não, quero aprender com o professor nativo Exatamente. E acho que além de desmistificar essa parte O brasileiro tem que aprender a investir em conhecimento ah, né? Tem pessoas, inclusive uma coisa que a gente vai abordar uhum. Que a gente estava falando sobre brasileiros que ficam aqui Há anos e anos, 10, 15, 20 anos E continuam não falando inglês é Fala pior inglês de índio é Me vai fazer isso Exatamente Muito pior é. Então a gente já desmistificou isso E invistam em conhecimento com Nunca certeza. é demais. Com certeza. O próximo tópico, então, é assento típico de brasileiro. Uhum. Uma vez eu vi um vídeo do, de um rapaz, que eu não vou citar quem que é, uhum. que ele falou é impossível um brasileiro ter assento de nativo. O uhum. que você acha? Não. não, eu acho, eu acho que está errado isso. Eu acho que, é claro, existe um caminho árduo aí até você conseguir é, sua como nativo. E tem muitas outras coisas. Eu acho que o ponto nem deve ser esse, né? Tem que soar como um nativo. Hum. Quão relevante isso, isso é, né? Mas é possível, sim. É, é, é difícil, né? É, até porque a gente tem que focar em muita sílaba é, é, que a gente não tem hum. em português. E, e muito, a entonação também é muito importante. Né? Muito importante mesmo. Né? É, então, é, é possível, sim. É possível. Só que é aquilo. Você tem que pagar o preço mesmo. Porque sim. é difícil. Você tem que estudar bastante você tem que estar tá muito exposto, né? você tem que ter muita vontade de, de, de aprender mesmo. Não tem medo e... de passar vergonha? Não, não pode, jamais. Hum. Se você tiver receio, você dificilmente você vai conseguir é, falar com alguém em público ou até prestar atenção naquela nuance da língua. Né? Então, hum. vou usar aquilo. Às vezes com receio de usar o TH, por exemplo, tem muita gente que não usa TH, TH, porque tem, tem a gente... Estran... De... É. Ah, não, ah, não, não, não falar assim, não. Fazendo... É. É, o que eu falo, eu uso uma brincadeira quando estou falando de TH para os alunos, eu falo que é para eles lembrar do Lula, por mais que a figura dele não seja boa, não né mas usa ele como um cara que vai te ensinar inglês, porque ele fala, companheira, companheira. É. Então esse sonzinho aí é o sonzinho do TH, né? Então assim, é super fácil de lembrar, e até uma, uma analogia interessante, porque a galera, pô, legal. Vou né? é. lembrar o som eu posso. Exatamente. <risos> se, gente, se o Lula conseguiu falar, na boa, é desafio para para vocês. <risos> Tentar, pelo menos, é. falar o TH aí, pelo amor de Deus, né? E não é vergonha, então, é o acento jamais. certo Exatamente. Inclusive, falando de acento, tava vendo um vídeo sobre a professora daqui do sul de Londres, uhum. e ela falou que, geralmente, eles não fazem o, o TH uhum. né, com, com, a, com a língua, eles falam com o acção de F. Uhum. Isso. Thank you. É, isso é uma coisa interessante, porque isso vem muito do cacne que a gente estava falando, é uma coisa que a gente não... Que a gente não conseguiu linkar, porque a gente não lembrou. É, né? Mas é exatamente isso que acontece. Então, o Cockney, ele usa o F, né? E ele usa no TH, por exemplo, this. Oh, tem, tem uma que é bem legal. Brother. Aí invés de falar em brother, ele fala pava. My pava. Som de F. Então, esse TH, que é o voice, que tem o som, eles usam um som de V. E o, e o, e o TH, normal, é, que, que é o voiceless, que não a gente não vibra as cordas vocais, eles usam o som de F. É, é legal deixar isso claro que esse é um inglês de, de pouco prestígio, é, então é visto com maus olhos. Se você vai em uma entrevista de emprego e você fala, thank you, eles eles podem achar um pouco estranho. Pode parecer bobeira, mas é uma coisa que faz bastante diferença. Sim. Então, é de, é de pouco prestígio. Principalmente o britânico, prestígio. né? Eles prezam muito por falar a língua como deve ser falada né? É. Na ideia é aquilo que, você, que a gente estava falando. Não é, então, você não é obrigado a soar como nativo, mas a pronúncia das palavras é o mínimo que você pode fazer. Pronunciar Sim. corretamente é o mínimo que você pode fazer. E, e os THs não tem, muito, não tem muita saída. Por quê? Né? Entrando nesse ponto... Por exemplo, se o cara fala thank you e ele fala com o som de F, como é que fica no passado? Qual o passado de think? Thought. Se você usar com som de F, vai ficar thought. Fought é o passado do fight. É, verdade. Entendeu? Tem gente que, tem é. gente que fala para os alunos, às vezes professores, não, fala F que tá bom, que eles vão entender. Não, tá errado. É igual free. Fala free, é free, yeah. free. Free, exato. Então, esse é um outro exemplo. Às vezes o professor fala para o aluno falar com som de S. I think. I think. I yes. think. Você já tá afundando né? Não faça assim, isso, por favor, nunca, <risos> por favor. E aí é aquilo, se você usa com som de S, I, I think, né? Vamos dizer, vai, tá bom. I think. E você falando passado, aí oh. Que Porque é só que é o passado de think. Então assim, cara, ah, e aí, você não tem saída, think é pia. É, exatamente. <risos> aí, então, aí aí tem uma outra coisa. Aí você tem gente que falar thank you. Thank you com som de T, né? Thank you. Com som de de de, de T. Aí, quando você usa no passado, é o quê? TOT. É. Que é o passado de TIT. Fala TOT. Né? Então, meu amiguinho, não tem muita saída para você. Então, por isso que é tão importante é, pegar exatamente essas sílabas que a gente não tem, esses sons que a gente não tem em português, e treinar bastante, prestar bastante atenção. Copiar mesmo. Uhum. Né? E sempre, claro, você podia ter uma, essa pessoa podia copiar uma outra que fala com som de F. Então, por isso que é sempre bom você ter alguém ali pra te guiar. Não um professor, é lógico que vai te... Opa, pera, calma. Então, não é assim, isso é uma variação, pode ser usado num ambiente informal e tal. Eu acho que isso é importante. Então, você sabendo isso, cara, isso só vai te isso, Mas é TH não. Por exemplo, uh, hum. them. Como você fala them. them com som de T ou... Não tem como. Exato. Não, não tem, mas fica ven. feio. Então, fala VEM, Cockney. Pô, como assim, velho? With como you, assim? I'm going with you. Yeah. With you, with, with you. Então, cara, é, é, então, então é por isso que, é, que, que eles acham realmente que é um inglês de menos prestígio. E muitas coisas acontecem é, e muitas coisas que acontecem são são, são baseadas nisso, pai. Sei lá. Você vai numa entrevista de emprego e aí você fala, não, você é igual nativo. Vou falar fake. o que eu ouvi né, o cara falando, então eu vou falar e vou conseguir um emprego. Não, eles vão ver como uma pessoa que não foi muito bem educada ou até um imigrante que está tentando suar com um nativo, um nativo que fala um inglês de menos prestígio. Então, assim, Nossa. cara, zuto, você ferrou. <risos> Entendeu? Então, por isso que é interessante é sempre saber o que você está falando, qual que é, qual que é a, o lugar onde você vai falar. né? Então, tem uma coisa chamada que a gente chama de code switching, que é de você mudar, de adaptar o discurso de acordo com o ambiente. Então, isso é muito importante. saber saber onde falar, como falar. Escolher as palavras corretas. As Inclusive palavras... Esse, esse, ah, eu ouvi assim, então é o certo. Hum, tem que tomar hum, cuidado, porque, bastante. principalmente quando você chega aqui, você vai pegar Sim. o subemprego. O subemprego tem muito imigrante, muita linguagem errada. Verdade. Então, cuidado da a fonte que você ouviu. Inclusive o próprio britânico também fala errado. Claro. claro. Sim. É. Assim é. como o brasileiro. Sim, normal. Um, um, um estrangeiro vai para o Brasil e aprende... E português, sei lá, vamos, vamos, usar um, vamos usar um exemplo extremo, ele vai pra Rocinha e ele aprende o português de lá, aí ele é. vai procurar emprego ele vai usar o, bem, lá, o, é o, o português visto, que, ele, que ele aprendeu lá, então é mais ou menos esse, é claro, a gente dá um contraste bem extremo, mas assim, é, só, só para ter uma ideia de, de como você pode soar, é, é. outra coisa que o brasileiro faz bastante é colocar uma vogal no final das palavras que ah, né sim. por é. exemplo... Às vezes tem, tem muita gente que fala a, Aquele exemplo que a gente estava falando uh -huh. Milk Milk Milk Milk About About <risos> Exatamente Então essas coisas assim são, são são detalhes Que fazem toda a diferença depois Aí a gente fala assim, por exemplo Como que o aluno no Brasil Aprende a falar casa em inglês? Como que ele aprende? É Como é que é casa em inglês? House House O aluno no Brasil fala house com Z. Né? É. E a pronúncia é house com S. Né? É, então você precisa saber disso. É. você fala a vida inteira house, todo mundo. Ok. É house, é house <risos> e acabou. Né? O engraçado é que é house com som de S. No plural, houses tem som de Z no plural. Certo? Então assim, são, são detalhes. Uma outra coisa interessante também é que é, eles falam, por exemplo, Disney, né? Disney. E, e a pronúncia não é Disney. E é engraçado que eu falo isso para os meus alunos. Eles falam, Titi, você acabou com a minha infância. Porque eu falei isso a vida inteira. Então, Disney. Bom, Disney. Mickey. Mickey. É, então, exatamente. Então, fala é. Mickey. Mickey. Essa é a pronúncia Mickey. É. É. Tanto que, assim, engraçado é isso. Mickey rima com Minnie, né? Então, Minnie, Mickey. Aí o pessoal no Brasil fala Mickey e eu já ouvi gente falando Minnie. Minei <risos> Minei Pra rimar, pra rimar <risos> né? Tem a ver, né? Então Minei Então você vê que assim É, é punk E por quê? Muitas vezes as pessoas ouvem e Não corrigem Uma coisa é. É, Uma coisa é, Engraçada É por exemplo Você vai falar Small E a pessoa fala Small Então o brasileiro tem tem Essa mania de colocar esse, Essa de essa vogal E no meio de vogal né? Ele vai colocar um Z aí Ah, Small né? Snake Por exemplo é. Eu dou aula bastante pra gamer, né? Então, eu sempre uso o exemplo de sniper, rifle, sniper. Né? Então, não é E, sniper. É sniper. Então, você começa com um sonzinho de S mesmo. Né? Small. This is very small. Então, essa que é, essa que é a grande ideia, assim, é. né? Esses são detalhes que você consegue. Como brasileiro, como eu estava falando para você, a nossa língua é muito percussiva. Então, a gente consegue é, pronunciar as palavras e esses sons, até que a gente não tem, se a gente praticar, a gente consegue, consegue. pronunciar numa boa. Não, não tem nada meu é impossível então falar que é impossível falar comum nativo não não é só tem que se esforçar é. um pouquinho tem que se esforçar consegue esse que é o problema é se esforçar então é o pessoal é o então, então, é <risos> loop, não gosta de se esforçar talvez com isso seja impossível Eita, no exatamente então a ideia é essa se se esforçar é impossível então tá bom é, é impossível né mas mas não é na verdade não é a gente não tem nenhuma coisa nenhum nada que impeça né? foneticamente falando vamos dizer assim a gente não tem nada que impeça né é. você pega por exemplo um asiático um japonês um chinês que tem tem problema para pronunciar o L né e aí ele sempre vai pronunciar vai sempre substituir pelo R que é o som do R aí sim é uma coisa realmente difícil para trabalhar é. é uma coisa que ele não tem é, ele cresce falando aquele som e aquele som de L para ele é um negócio fora do comum né então como a nossa língua é uma mistura de várias línguas então a gente tem essa, essa facilidade, eu acho que tem que ser explorado ao máximo. Né? A gente tem que aproveitar essa oportunidade, sim. Né? Então é possível. Né? Talvez seja mais fácil para o brasileiro. Como a gente cresce tendo, tendo é, a influência dos, dos Estados Unidos, soar mais natural em inglês americano. Tanto que aqui, por exemplo, a galera acha que eu sou americano. É, por exemplo, sei lá, fui no banco uma vez e o cara falou, ah, oh, você é americano. Eu acho que, eu acho que voltando em, em, em acento e palavras brasileiros uhum. acho que uma muito característica e difícil do brasileiro pronunciar é tu. Tu. vai falar ou tu ou tu. Exatamente. É. Essa é uma, eu tava falando isso com uma amiga, acho que sei lá, ontem, se não me engano. E é engraçado porque a gente tava falando do tu, que o two o som do to É igual o teacher, por exemplo, né? Tem muito aluno que fala teacher, né? T -t -t então, teacher Esse t, esse t é o mesmo do two I'll go to Então, e é do número One, two uh -huh. né? Então, se você falar two É mastigar né? o Chew, é yeah. two, né? Então, aí se o cara Fala one, two, three Ele tá falando eu Um <risos> eu mastigo árvore né? <summ> É <risos> exemplo, né? Então, one, two, three yeah. Então essa que é a ideia, então você focar nessas exatamente é. nesses, nesses pontos específicos aonde o brasileiro tem mais dificuldade. É. Eu, eu já vi uma professora, eu tive uma professora minha no, no Brasil, que ela falou não, que o certo tem que ser para dois, tchu, tchu uhum. de mastigar mesmo, uhum. e para tu, então ah, tá, é preposição, tu, preposição, ah tá, entendi. Não, não existe... A professora, professora ensinava assim. Mas, tá vendo? Então assim, às vezes ela não teve o contato. Né? ou às vezes ela não foi a fundo né? na explicação. É que é ruim você, você chegar a um ponto e agora, por exemplo, você sabe que ela estava te ensinando de uma forma errada. Né? Então, beleza, pessoal, por enquanto é só. A gente vai seguir com outro Sim, vídeo é. falando sobre como alcançar a fluência, algumas dicas para como estudar corretamente. E a gente vai entrar num pontinho delicado sobre zona de conforto, principalmente em relação ao brasileiro. E também algumas dicas né, de filme, o que sim. se pode assistir, o que Legal, se pode com acrescentar para o seu estudo. Sim, sim. E é isso aí. Um abraço Valeu, e galera. até o próximo vídeo. Até